Vou começar o vídeo assim para vocês. Ó, ah, nova 10. Essa foi a primeira a entrega aqui no Brasil. É do Chris e acompanha a gente aqui. Falou: Não, faço questão de entregar para vocês darem um look around aí, filmar. Fazer o cara falou até que podia passar no dinamômetro, falar em padre, mas, tipo, mas não, pelo amor de Deus, vai curtir, vai fazer aquela amaciada luxo. E aí enquanto isso eu tô filmando pra vocês aí em primeira mão A nova 10 Olha que luxo que tá essa moto E eu gostei dessa cor mesmo Então você acertou até na cor Que é a Black Ebony Nossa, essa preta e verde ficou animal Animal demais, tá? Ó Daqui a pouco eu já viro a, a chave pra vocês pra deixar Se liga isso aqui, ó Tá vendo vazado aí, ó Lembra daquela... Quem não viu o review? Assiste o review aí que eu fiz. Teve a mudança aqui nas carenagens Pra ajudar também na temperatura do motor aí. Teve a questão do downforce aqui, ó. Que você vai ver, ó. A pegada toda vazada aqui, ó. Tá vendo, ó. Tudo pra ajudar na aerodinâmica da moto, tá? Tem o... O Air, claro. Desculpa o dedo, hein, filhos. Fica um pouco de emoção junto. Deixa eu ligar o flash aqui pra vocês verem. Olha aí, ó parte do rané e essa e, e tudo isso ajudou a deixar a moto muito mais no chão então, ó, radial Brembo dois pistões bomba Brembo certa suspensão com regulagem aqui de pré-carga em cima aí você tem Retorno e compressão dos dois lados. Pressurizada, luxo. Ó. Certo? O disco Brembo, tá? Vamos valorizar aqui, ó. Ah, virou. Eu tinha filmado aqui, tinha o um Brembinho no disco. Olha lá, lá, lá. Dá pra ver ali? Agora achei ele, ó lá, no disco, ó. Brembo. Que é Brembo, tá, filha? Olha lá, que luxo. É ele. O trabalho também que eu expliquei pra vocês no review do radiador. Né? Ele trabalhando igual ao mundial. Então totalmente separado. E o que eu gosto aqui é isso aqui, ó. Tá vendo as curvas aqui da, dos coletores, ó? É em titânio. Então, filhos, o que acontece? Você trocou. Ó, aí Flechada. Olha lá. As curvinhas lá e tal. Trocou aqui, ó. Link, certo? Faz aqui, ó. desenvolve aqui o linkzinho. Ó. A ponteira virou full. Então, a 10 você não precisa trocar o full. Os coletores você aproveita. Titânia ainda. Não tem nem por que você mudar. Aproveita e faz só o link com escape. Isso facilita bastante. Outra coisa, time. Eu sentei na moto. Ah, eu vou tirar uma rasquinha, vai. Eu vou mostrar pra vocês, pera aí. E essa pedaleira realmente teve uma mudança muito luxo. E o semigdão também tá bem mais aberto, tá? Olha o painel, completão. Tem a River Mac aqui, ó. tá vendo? Que a 10 ganhou, em virtude de tudo que ela fez, todas as conquistas, todos os títulos. Né? São 7 aí no, no Mundial de Superbikes. Temos um com com Tom Sykes, o resto com Jonathan Ray. Cara, mudou bastante a moto Padre, eu posso dar um liga aqui pra mostrar Ah, mas aqui o farol já acendeu Deixa eu mostrar aqui a lanterninha traseira Tudo LED, tá, filhoso? Ó, pega essa moto de costas é. Deixa eu ver se frente o farol já É porque assim, meu, a moto é zerada, tá ligado? Pera aí, vou, vou, vou ligar, vou ligar Atenção Se liga. Linda, né? O padre, eu põe um farol alto aqui, por favor. Ai. Escalera. Ó. Deixei pra frente, ó. Para o alto. Então aperta aqui e ele já sai, ó. Então, eu vou para pra frente, para o hora, dá mais um clique, ele já sai. E o pé é normal. Por isso você vai ver três lances aí. A a direção eletrônica. Ó, você viu aqui? Parece aí que tá. Estamos falando aí de. 8 milímetros parece, não medir, parece igual das 6 então, esse trabalho foi feito a mola, como eu falei pra vocês também mudou né? a mola mudou suspensão traseira também, deixa eu ir pro outro lado aqui que vai dar pra ter uma ideia olha lá, ó. regulagem de retorno compressão, da pré-carga da mola então esse trabalho novo no amortecedor traseiro aí Tomando a parte da balança é quem tem a 10 para fazer um comparison Comparison Kickshifter Up and Down Modo Rain Aí você vai Mudar os modos aqui ó, que luxo eu... Vai Uma casquinha leve modo Rain já tá luxo. Se liga, time. Ó, dois modos de visualização no painel. Esse aqui já seria o modo Racing, ó. Que louco, hein? Então tem muita coisa aqui no, no menu. A gente tá dando uma orelhada nele agora. Eu vou voltar o, o painel pro modo 1 aqui. Vamos lá. Display. Pera aí. Eu tô trocando os dedos aqui, filho. Ó, eu, aqui. Aí você muda aqui, ó. Tipo, um vou deixar como estava Aí tem o brilho do painel que você muda também. Aí vamos voltar. Aí, tipo, horário e data. serviços são as revisões. O Bluetooth aqui é quando você vai conectar com o com Radiologic. Que aí você vai ter lá a leitura de tudo. O quanto ela tá fazendo por inclinação. É, todo, a, a, como que fala, o percurso que você fez. As revisões. Tem tudo no no aplicativo, as unidades também, deixa eu ver aqui a questão das unidades, ah, aí você vai mudar aqui, ó se você quer quilômetros por hora ou milhas, ah, a parte também de visualizar quilômetro por litro, temperatura, às vezes você vai que você gosta de colocar Fahrenheit, você pode mudar também, né tem tudo isso aí, vamos voltar, animal, deixei no tipo 1 de novo, o time, se liga, ó. tá vendo ali, ó, não sei se fala assim, fala assim, Padre. Leo. É o controle de inclinação dela Ela tá no pezinho, né? Como vocês podem ver Tá tombada Ó, se liga, põe na reta Ó lá Tá vendo? Ó, vem pro meu lado Começa a crescer para esse lado verdinho Aí volta para lá Ó Cresce para lá Você é louco Sabe para que é isso também? Lembra daquele ABS inteligente Que tem a leitura dela de inclinação? Também é junto com isso Ó, eu coloquei no esporte aqui. Pra vocês terem uma ideia, tá? Vou pegar a máquina de novo. Muito rápido, mas só pra vocês verem a diferença agora, ó. Ó. A resposta, ó. Sensacional. Fora isso... Vocês têm quatro módulos que vocês configuram da forma que você quiser. O acelerador eletrônico está muito pesado. Dá pra ver que tem, dá muita dificuldade. Olha o que tá leve isso aqui, meu. E o curso? O mínimo possível. Já é curto. Já é curto. Tá linda, né, padre? Muito. Esse espaço aqui para dar aquela carenada no capacete Também, ó Sensacional O padre se deliciando Com o um manual O padre mostrando que até ele Leu o manual, tá vendo? É isso aí, né, padre? <risos> tem que ler, pô Tem tem tem um vídeo do Jonathan Ray Que ele mostra ó, O motor de largada E aí, padre, o que você achou da moto? Muito legal, né? De ver assim Você vê aqui a pegada? Do trabalho aerodinâmico das carenagens, ele falou, eu não me lembro agora exato, mas ele falou que é, deixa a moto muito mais no chão, tipo, melhorou, dá um force em 17% em relação ao modelo antigo, só na parte de carenagem, assim, aerodinâmica. Ô Cris, deixa eu tirar uma casca rápida, vai, dá licença. Uma coisa aqui, filhos, a pedaleira, ela é recuada igual o modelo antigo, só que tá. Mais fácil aqui, você consegue até ficar mais confortável a questão de espaço aqui e com o guidão mais aberto. Meu, a carenada ficou muito mais luxo, tá muito mais confortável a moto, tá muito mais confortável. Eu andei na 10, no modelo anterior a esse ainda, lá no festival da, das duas rodas, dá para ver com ela parada que tá mais confortável a moto. Então, uma coisa bem legal. E para carenar também, ó, o espaço que tem aqui até é o pelo mais alto, por mais que fica com a perna mais recuada, tá luxo. Nossa, parece que a é moto uma tocada muito fácil, hein? Um ataque aqui, nervoso. Queria falar isso que a galera ficou meio na dúvida nessa questão aí. Então, claro que tô parado, né, filhos? Mas parado já ficou bom. Então, andando, com certeza vai ficar.